Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje o vídeo que a gente vai aprender a fazer é o vídeo que vocês escolheram a saia godê total, olha como ela fica maravilhosa, costurando na mão, então este vídeo eu vou ensinar vocês como fazer essa saia com apenas duas costuras e na mão, não precisa de máquina, eu não usei a máquina para fazer ela, tá? Para fazer essa saia, você vai precisar deste tecido. Então, tem que ser este neoprene lá do Saia de Saia, tá? Tem que ser neoprene porque ele tem que ter elasticidade para fazer. É muito simples fazer essa saia. Eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação para quem quiser adquirir este neoprene exclusivo do Saia de Saia. Então, se você quiser aprender a fazer essa saia Godet total, sem a máquina, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom, pessoal, então, pra gente fazer nosso próximo projeto, que como vocês viram aí no começo do vídeo, né, é a saia Godet total, sem precisar ir pra máquina. Lógico que quem tiver máquina e preferir passar a costura na máquina, pode, sem problemas, tá? Bom, como que a gente vai fazer essa, essa saia? Você vai precisar de duas medidas apenas, da sua cintura e do comprimento que você vai querer a sua saia. Então, você vai pegar e você vai medir na sua cintura o local aí onde você vai querer que a saia fique. Você vai tirar a medida. Este valor que der, você vai diminuir dois centímetros. Então, no meu caso, tá dando uma cintura de... 70 centímetros, eu vou diminuir dois centímetros. Então, é uma cintura de 68 centímetros, certo? Lembrando que esta saia deve ser feita em malha. Tem que ser tecidos com elastano. Tá bom, inclusive, essas medidas que eu estou passando de diminuir os dois centímetros para cintura, é para fazer na malha. Achou o valor da cintura? Vai achar o valor do comprimento que você vai querer. Tá? Então, você vai medir aí certinho em você. Então, aqui, olha, o valor da minha cintura, eu vou dividir ele por 4. O valor da minha cintura, então, é 70 centímetros menos 2 centímetros, que vai ficar igual a 68 centímetros, dividido por 4, que vai ser igual a 17 centímetros. Então, você vai marcar este valor, tá bom? E o comprimento que eu coloquei aqui de 60 centímetros, o comprimento fica a seu critério. Eu vou dobrar aqui no, no papel, para vocês conseguirem visualizar certinho o que eu estou fazendo, mas aí vocês dobrem no tecido, tá? Então, aqui está o meu papel, faz de conta que ele é o meu tecido, vou me referir a ele como o meu tecido. Então, está aqui o meu tecido... Aqui está o comprimento do meu tecido e a largura. Geralmente, a largura do tecido, ela é fixa. Geralmente, são tecidos de 1,5m. Um Pode ter variação, mas a maioria dos tecidos, eles têm de largura 1,5m. Um o comprimento ou a altura é o valor que você vai comprar, a quantidade que você vai comprar de tecido. Vamos supor que você pede 1m, um vai cortar 2m, metros, 3m, metros, entenderam? Então, largura fixa. A altura é a altura que você vai comprar. Então o meu tecido ele está aqui aberto, tá? Totalmente aberto. Eu tenho aqui para fazer uma saia no tamanho 40, um metro e meio de tecido, tá bom? Então, para fazer uma saia no tamanho 40, eu estou usando um metro e meio de tecido, neoprene. O tecido aberto. Como que a gente vai dobrar esse tecido? Vou pegar o meu tecido, vou dobrar ele ao meio. Tá vendo? Dobrei ele na altura. Ficou aqui uma dobra do tecido, certo? Ó, aqui está... Uma dobra do tecido. Vou pegar o meu tecido e dobrar ele novamente ao meio. Então, agora, o meu tecido, ele está dobrado em quatro partes. Por que quatro partes? Uma, duas, três, quatro partes. Certo? Então, aqui em cima ficou dobra do tecido, dobra do tecido e aqui ficou dobra do tecido. Essa saia godê total, ela não vai ter nenhuma abertura, por isso que é importante fazer no neoprene, tá? Agora, a gente vai pegar aquele valor dos 17 centímetros, no meu caso, que é o da cintura, e vamos marcar aqui, tá? Então, você pega a sua fita métrica e risca, coloca ela curvadinha, porque o nosso, o nosso cos é curvadinho, você coloca ela curvadinha até dar os 17 centímetros, Encontrou os 17 centímetros, você vai riscar curvadinho assim, tá certo? Aí, você mede certinho pra conferir se tá dando o valor da sua cintura. Aí, você vai pegar e vai medir a, a, o comprimento da saia. Você vai pegar, então, a sua fita métrica e vai medir, no meu caso, 60 centímetros. Aí, você vai riscando aqui, ó, toda a volta. Aí, você, depois que você fez os pontinhos, você vem aqui, liga os pontinhos... Tá? E pronto. Minha saia está pronta. Você vai vir aqui e vai cortar isso daqui. Vai cortar a cintura. E quando a gente abre, olha, ela fica então, olha. Ó, tá vendo que ela ficou... O godê total, somente com um círculo no meio. Lógico que aqui no tecido ela não vai dar caimento, né, gente? Mas o godê total, ele é bem volumoso, fica lindo com neoprene, tá? Ela vai ficar, então, olha, desta forma. Aí, a gente vai fazer o cos. A barra não precisa fazer. Pra fazer o cos, como que você vai fazer? Você vai pegar, então, um pedaço do seu tecido e vai cortar uma tira reta de... 68 centímetros. Se você não tiver uma tira de 68 centímetros, então você corta duas tiras, tá? Você pega aí, no meu caso, é 68 centímetros. Se não, você não tiver, no meu caso, eu posso cortar duas tiras de 34 centímetros pra fazer o cos, tá? Então é só você ir lá, vai cortar duas tirinhas retas na largura que você preferir, tá bom? Então você corta aí, olha. Porque a gente vai dobrar isso daqui ao meio para formar o cos, tá? Então, você vai cortar duas tiras na altura que você preferir, que vai ficar a largura do seu cos, então, depende muito de gosto. Lembrando que se você cortar um cos muito largo, ele não vai ficar ali aonde você posicionou a saia, ele vai subir um pouco mais. Então, fiquem atentas a isso, tá certo? Então é só cortar duas tiras no tecido na largura da sua cintura pra gente encaixar. E aí eu vou ensinar vocês como costurar isso na mão para quem não tem máquina. Agora o processo que eu fiz aqui, eu vou fazer no tecido. Então, vocês viram aí que eu cortei, né, minha saia, e cortei aqui o cos. No meu caso, deu pra mim cortar uma tira inteira, então, só vai ter uma costura. Se no seu caso não der pra você cortar a tira inteira, você vai cortar duas, duas tiras, e aí elas vão ter uma costura em cada lateral, Aí, vai, você vai posicionar e vai colocar a costura nas laterais da sua saia. No meu caso, eu vou posicionar a costura aqui do, nas costas, que só vai ficar uma costura, tá? Então, nós vamos precisar agora de linha e agulha de mão. Você vai passar aí na sua agulha, qualquer agulha. Eu tô colocando aqui uma linha preta, até pra vocês conseguirem ver aqui como eu vou costurar. Vocês vão dar um nozinho aqui na ponta, tá? Tá? Gente, costura na mão é treino, tá? O mesmo processo que eu fizer pra fechar aqui o meu cos, vocês vão fazer pra encaixar ali na cintura. Se você tiver máquina, lógico que você pode passar na máquina, tá, gente? Eu tô gravando esse vídeo, ensinando, porque tem muita gente que tem dúvida se dá ou não dá pra costurar... É, uma roupa, se você não tiver máquina, dá sim, e ainda mais nesse caso, que são apenas duas costuras, uma pra fechar o cos e a outra pra encaixar o cos na saia, então, dá tranquilo, tá? Então, vamos lá. Pra você fechar, você vai fazer, então, pontinhos aqui, ó. Então, você vem aqui, ah, deixa eu falar, ó, você vai colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido e vai costurar pelo avesso. Então, você vai vir aqui, olha, vai deixar uma marginha de costura, Tá? E aí, aqui, nós vamos já fazer um pontinho pra fechar, ó. Aqui ele ficou tortinho, mas aí você endireita ele, ó. Tá certo? Fizemos um pontinho, então, pra fechar. Tá? Agora, o que que a gente vai fazer? Você vai enfiar a agulha aonde você, aqui por trás, aonde você... Opa, vamos focar, né, amigo? Então você vai fazer o quê? Você vai enfiar aqui, olha, a agulha aonde você terminou o ponto, você vai começar outro. Então você enfia a agulha por trás. Tá? E aí, ó, você vem aqui e dá continuidade. Opa. É que é ruim você segurar aqui porque eu tenho que ficar bem na frente da câmera para vocês conseguirem ver. Lembrando de tentar sempre fazer pontos do mesmo tamanho, tá vendo? Ó. Fez mais um. O que, que você vai fazer? Vai fazer o mesmo processo, vai enfiar a agulha aqui, ó, aonde você terminou o outro ponto, você vem fazendo sempre procurando, né? Não vai ficar perfeito, mas, gente, o importante é que a costura fique boa e não desmanche, ó. Então, nós vamos fazer... Ui! Tá? Então, a gente vai agora fazer toda a parte aqui fechando o cos. Se você quiser dar pontinhos menores, você pode, a costura fica mais acabadinha, tá? Então, eu vou acelerar aqui o vídeo, porque, né, vocês entenderam, deu pra entender, né, terminou o pontinho e eu não enxergo, eu tô fazendo de longe. Pra mim, eu tenho que pôr perto pra enxergar, mas aí você faz, aí eu tô fazendo assim pra vocês conseguirem ver. Aí ah, do outro lado, olha como ele vai ficando, tá vendo? Tá vendo? Então, vai, vamos lá, continuar isso daqui, tá? Então, gente, eu vou pôr pertinho aqui pra mim conseguir fechar mais rápido, porque eu não tô enxergando, eu tô longe aqui, tá? Se não, tem que pôr minha cabeça aqui. Então, é só continuar fazendo esse processo, tá? Eu já volto, então, pra gente, pra mostrar o, o resultado. Então, vamos lá, ó. Pode ver que nem o meu ficou muito reto, porque eu também não tô acostumada a fazer na mão. Então, costurar na mão é treino. Então, como que a gente finaliza isso daqui? Você vai vir aqui, olha, ó, o último ponto... Gente, uma dica que eu vou dar pra vocês, eu tô fazendo ponto grande aqui pra acelerar o, o processo. Façam pontos miudinhos, tá certo? Porque não arrebenta a costura. Então, quanto menor o ponto, mais reforçada a sua costura vai ficar, tá? Ó. Aí, você vem aqui e dá um nozinho nisso. Pode cortar... Esse tecido não precisa fazer o acabamento aqui na lateral, porque ele não desfia. Então, do outro lado fica assim, olha. Mas quanto menor Ó, os... oh, como eu dei pontinho grande, quando eu estico, olha como ele fica. Por isso que eu tô falando de pontinhos pequenos, tá? Não vai arrebentar a costura, mas lógico que o acabamento fica mais bonito se for pontinhos pequenininho, tá? Eu fiz grande assim só pra acelerar o processo, Agora, a gente vai pegar o cos e vai fazer este mesmo processo. Você vai dobrar ele, ó. Desta forma. E este mesmo processo que a gente fez, você vai vir aqui, olha, e vai encaixar o seu cos aqui. E agora, você pode alfinetar para ficar mais fácil, tá? Porque você vai costurar tudo na mão. Então, você alfineta toda a volta aqui o cos e aí sim... Você pode vir e passar aqui a costurinha na mão. O mesmo processo e pontos pequenos, tá? Eu vou fazer esse processo e já volto, então, com a nossa saia finalizada. Aqui a saia godê total finalizada. Não precisa fazer a barra, tá vendo? Ela não desfia. É muito simples, vou parar de falar, porque senão esse vídeo vai ficar muito comprido. E é muito simples, dá pra fazer, então, sem a máquina de costura.